Olá, já tem aí no nosso canal como sair da via expressa por dentro do prado para a região da Savácia aqui em Belo Horizonte. Hoje nós vamos tentar fazer o caminho inverso, porque nós já tivemos informações que a Tereza Cristina está com problemas lá embaixo e também há uma chuva enorme à vista aí, ó. E pelos pingos aqui, deve estar chegando também na região da Via Expressa, Contagem ali, Tereza Cristina. Então nós vamos tentar fazer um caminho inverso aqui, é, daquele outro vídeo, que é sair da Tereza Cristina, sair na Contorno, né? Vindo da Teresa Cristina, sair na Contorno. E nós vamos tentar fazer invertido aqui, aqui contorno com Amazonas, ó. Estou vindo da região da Savas. Então em vez de descer direto, eu vou entrar aqui. Como se eu fosse sair atrás do Materdei, Day, aqui na rua Uberaba. Eu vou descer. Nós vamos pegar a turquesa. O caminho que eu fiz foi a paralela aqui do lado da Cuiabá, né? Vamos ver. atravessando a Francisco Sá essa rota não é tão desconhecida assim porque olha o tráfego nela e como está A ideia desse, dessa rota é fugir do cruzamento contorno com Teresa Cristina, viaduto Itamar Franco, aquele trecho ali está com congestionamento assim, continuamente. Então se os meus cálculos estão certos, vai ser essa rua e mais outra. E é bom também que nos dá uma nova visão aí do Prado, né? Como eu já disse no outro vídeo, o bairro mais residencial, né? Está enquadrado aqui entre a estação do Metrô Calafate, a Avenida Amazonas, está... Os três, quatro quarteirões aqui nossa esquerda nós saindo da contorno e a região do Prado vai terminar aqui na Silva Lobo sinais, mas nem por isso você vai exceder a velocidade se pegar qualquer rua direito aqui você vai sair na platina mas não é negócio a platina também é bem tumultuada Bom, se eu seguir reto aqui vai ter a opção de eu entrar lá na, na outra rua lá embaixo, mas aqui nessa praça você pega à direita saindo aí da rua turquesa uma placa ali na praça inclusive indicando a saque etc enfim, vamos pegar um tranço aqui de um quarteirão e meio. Falta um quarteirão ali para a Silva Lobo. Vou dar pausa no vídeo para não cansar vocês aí. Bom, não demorou nada, andou um pouco aqui, vamos ver... Achei que tinha destravado, não destravou nada. Esse quarteirão ali é bem pequeno e não tem sinal. Mas devido ao fluxo da Silva Lobo, os carros não conseguem entrar. Aí tem que esperar o semáforo lá atrás fechar. Mas tem um semáforo também logo à frente. E acaba segurando o trânsito. E é o que está ocorrendo aqui, na verdade, é isso. É o semáforo da frente que está travando a entrada na Silva Lobo ali, ó. Ainda aquele caminhãozinho, já é a Avenida Silva Lobo. E eu vou até encerrar o vídeo por aqui. Pegou a direita ali, só seguir em frente, reto. Que já vai sair na Tereza Cristina e aí você pode escolher sentido BH ou sentido contagem 0,40 ok? vou acelerar o final aí obrigado não esqueça de deixar seu like e também estamos abertos aí para você enviar indicações de rota Cidades Para que você oriente o trânsito E seja orientado Valeu, até mais Encarrei ali exatos 4 minutos para conseguir entrar na Silva Lobo Eu até achei que o trânsito estava caótico aqui também, mas não está. Não foi vantagem. É isso aí, eu saí aqui né? em cima da Tereza Cristina. enganado em relação à chuva, não chegou aqui ainda, mas eu cortei um bom pedaço aí, antes de chegar na Tereza Cristina, e para variar está engarrapado aqui também. Mas está aí, é uma opção, principalmente se houver alguma coisa mais drástica nesse trecho aí atrás. E muito fácil, né? É entrar contorno. Rua Turquesa. Depois tem mais uma pequena rua ali. E já sai na Silva Louca. É isso aí, gente. Então se você quiser, oriente, mande aí vídeo para nós de rotas, locais, cidades, apresente a sua região, passe mais informações e assim contribua para um trânsito melhor, valeu, obrigado.